Estejam inseridos nesse universo. <risos> oh. <risos> o Cal falou aqui, ó. É, play vendo. RPG Ginaldo Dionísio mandou valeu, obrigado e sucesso sempre para você. Então podemos esperar o Rôneo 2 então, com o sucesso desse primeiro? Quem sabe, né? Bora ver. <risos> Vamos ver. A gente tá. E, gente... Pode falar, fala. Desculpa. Fala. desculpa. Não, pode, pode... Não, pode falar, pode falar. Fica à vontade. A fala. gente já começou, na verdade, um, pro... um outro projeto.